Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Hoje vamos ensinar a aplicar o papel de parede, quais as características de cada papel, a simbologia que vem referido nas embalagens dos nossos pape... do papel de parede, Uh, o tipo do suporte, a manutenção, portanto, deixem-se ficar na nossa companhia na próxima hora e já sabem que podem esclarecer todas as vossas dúvidas através dos comentários das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Nós estamos em formato live streaming e estamos disponíveis para responder às vossas questões. Se não for possível, mais tarde, damos uma resposta a todas as vossas dúvidas. E para nos falar sobre este tema, temos alguém que eu diria que até já faz parte da família em Merlin, dadas as vezes já foi nossa convidada. Duas boas-vindas, uma vez mais, à Margarida Lopes. Margarida, uma vez mais, bem-vinda à nossa sala dos workshops. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez, é verdade. Já fazes já, parte já da, da, família da família e com todo gosto. E é com todo gosto que hoje também venho aqui uh, ajudar um bocadinho a perceber como é que nós podemos colocar o nosso papel de, casa, uh, papel de parede na nossa casa. Uhum e realmente uh, ter alguns tópicos importantes também para que as pessoas possam passar algumas dificuldades, possam sentir a colocar o papel uh, e dar Margarida, a conhecer um bocadinho um, nos papéis também. Um papel de parede é um dos trabalhos que tu fazes na, na tua oficina, não é? É um dos, é um dos meus trabalhos, exatamente, Eu, portanto faço colocação de papel de parede no, também no meu dia a dia de trabalho. De maneira que é, é algo que eu, que eu lido todos os dias uhum. e realmente é, é algo que também as pessoas podem vir aqui à loja que temos uma vasta uh, uh, gama diferente já de papéis de parede e que nós realmente podemos, com algumas técnicas, fazermos a nossa própria colocação uhum. que acho que é importante também as pessoas virem comprar e em família fazer a colocação de facto é preciso aprender alguns alguns pontos importantes para que a colocação corra bem e é sobre isso que nós vamos falar portanto seja, é para a ajudar... ideia que eu tenho é a aplicação é fácil mas requer alguns truques Sim. para que todo o trabalho seja esse é como todos os trabalhos têm tem, tem... Seja temos da que realmente forma, é? fazer ali uhum. algo que, que, que corra bem não é e temos pontos que não podemos falhar e é esses pontos que eu venho aqui explicar hoje e ajudar também as pessoas a conhecer um bocadinho o papel de parede e não ter tanto medo de pôr um papel de parede, porque às vezes as pessoas têm medo de rasgar ou de... Pronto, é realmente algo que temos de ter cuidado, mas podemos perfeitamente colocar na nossa casa. Comprarmos, virmos uhum. aqui e... Começamos pelo princípio. Eu diria o quê? Que vamos escolher um material que vai ser utilizado. Pronto, e o que é que é necessário? O necessário é que nós estamos na nossa casa, não é? Uh, independentemente do projeto que vamos fazer para a parte decorativa, que eu já vou falar nessa parte, temos primeiro é perceber as paredes que nós temos em casa e a condição que elas têm, portanto, há uma condição que eu digo sempre que não é, que não dá mesmo, é paredes com muitas umidades, não é conveniente pôr papel de parede. Esse é um ponto que eu excluo logo quando me diga: "Ah, mas tem umidade, então não me ponha papel de parede." Porque um mês ou dois o papel vai se estragar e, e. Então, antes de escolhermos o material necessário, vimos primeiro a preparação do suporte, não é? Que do tipo suporte, de suporte é que vamos certo. aplicar o papel do de parede? Suporte, para aí podemos decidir nós, qual é o material que vai ser utilizado. Exatamente, nós hoje em dia temos colas e temos técnicas para colocar papel de parede onde nós quisermos. Tanto em madeira, tanto em, em, em, em paredes de, de estuque. Uhum. Em azulejo também, uh, não é? é? uma dúvida que surge também com Também em azulejo. Com portanto, há uma preparação também para a colocação, podemos um dia mais tarde falar, porque há, essa é, é, requer uma preparação realmente uh, já com primário. Já é uma situação mais específica. Já. Uh, mas normalmente numa parede do nosso quarto ou da nossa sala, o que é que nós temos que perceber? É, como é que a parede está, se tem umidades ou não. Portanto, se tiver umidades, como eu disse, não é conveniente. Uh, primeiro, é buracos. Normalmente temos uh, uh, pregos uhum. com, com, com quadros. Fendas, não, fissuras. Não Fendas, fissuras. E então aí começa, eu vou falar sobre a preparação da parede. E aí vamos começar então, há massas, temos massas uh, para tapar então os buracos. Eu tenho aqui neste, neste suporte que foi preparado Uh, tenho aqui dois, do, do, duas, dois parafusinhos que convém tapar, pronto. Uhum. Isto em casa, temos que fazer esta preparação antes do dia da colocação do papel de parede. Okay. Ou seja, quando nós vamos fazer a nossa colocação, já temos que ter as paredes completamente uh, preparadas, porque as massas, por exemplo, não devem ser postas no mesmo dia que uh, o, papel. o papel, claro, ah, tem, que tem que de o tempo de tem secagem. A secagem portanto, Neste caso tu vais, uh, vais utilizar eu vou usar uma esta massa que já portanto, está feita, É uma não é? massa que já está feita, há massas também que podemos fazer, mas esta já está feita, portanto com uma espátula. Imagina que isto foi um prego, é só realmente pegarmos e taparmos todas as fissuras, deixar secar, passar uma lixazinha e no dia a seguir temos a nossa parede toda preparada. E limpa também, porque às vezes as pessoas... Então, é, como referiste esse trabalho deve ser feito de véspera, não é? É, essa preparação é de véspera uh, e é tirar tudo o que temos nas paredes, afastar móveis, portanto, para uma questão de segurança também, para quando formos fazer a colocação, uh, sabemos que estamos com o espaço todo livre, a preparar paredes, limpar paredes, tapar fissuras e está feita a preparação da parede uh, para a nossa colocação. Ok. Temos também uma situação que... Uh, há muita gente na, e, e, pronto, no meu trabalho que me pergunta, que é as paredes que são uh, aquelas paredes mais antigas, que normalmente as pessoas dizem, ai Margarida, mas esta parede não dá, porque esta parede é, é, é, é com aquela... Texturada. texturada. Tem, é uma parede com rugosidade. Com, exatamente. E ai, ah, esta eu gostava tanto pelo papel parede, mas nesta parede eu, não, eu, eu não, não posso pôr. Não, é verdade. Eu já coloquei muitas vezes um, papel de parede nessas paredes. Há duas ou três situações em que nós realmente podemos um, fazer essas paredes. Uma delas é lixar as paredes e tomar as paredes, mas isso já requer a mão de obra é de uma pessoa qualificada para isso. Eu diria que o melhor mesmo, então, é comprarmos um papel que o Leroy Merlin já tem, já tem à venda, eu, por acaso, aqui não temos, uhum. mas há na loja à venda, que é chamado papel de forro. Papel de forro, no fundo, basicamente, é um rolo que vem só de papel, igual a um rolo de 53 centímetros. O que é que nós vamos fazer? Vamos forrar, então, essas paredes, primeiro, com esse papel de forro. Chama-se papel de forro. E vamos fazer a colocação exatamente como se estivéssemos a colocar um papel de parede. Vamos pôr a cola na parede, vamos colocar o papel, fazer os cortes direitos, exatamente como uma colocação, que é o que eu vou explicar aqui. E então deixamos secar e no dia a seguir vamos fazer a nossa colocação em cima desse papel. É um papel que tem uma espessura maior? É um papel que tem uma espessura maior e é um papel que nos ajuda a, a tapar, portanto, aquela rugosidade que tem a parede. No fundo é como se fosse um primário. É como, como se fosse uma cama, digamos. Uma é uma, é uma base, primário. é uma base, pronto. Uhum. Por isso, é assim, podem pôr. Agora, tem que ter atenção também uma coisa ruim que é muito importante, é depois na escolha do papel para essas paredes. Ora bem, nós, quanto mais... Eu trouxe aqui um justamente para explicar... E temos o, tantos papéis aqui no La Rélai hoje em dia há imensos Sim, papéis com imensas é texturas e temos que ter o cuidado de escolher um papel que tenha uma textura, que tenha uma certa textura, que nos ajuda também a esconder um bocado a imperfeição da parede. Pronto, é só isso, e depois é fazer a colocação, que é o que eu vou mas explicar. Esse pormenor vai fazer diferença nesse tipo de papel? Esse não? pormenor ajuda um bocadinho. Um se for um papel muito liso, ele depois encosta à parede e vê-se um bocadinho os piquinhos, o que também não fica muito bonito, mas considero que mesmo assim tapa a parede, fica mais bonito sempre do que a, a parede, se a pessoa quiser realmente tapar a parede. Portanto, é importante é isto mesmo: a escolha do papel e, e, a, e a preparação com a, o papel de forro. Portanto, uhum. é um papel de o okay. há... caso específico das paredes... Já com à venda, eu não? já comprei, uhum. portanto, já à venda. E pronto, e então temos a parede e temos a escolha. Ora bem, depois temos... O que é que temos que fazer, Rui? É realmente o que nós fizemos aqui em cinco minutos, é escolher fazer o nosso pequeno projeto da, da, da nossa colocação, da nossa sala. Pronto, em família podemos então decidir se queremos este papel e aí sim vamos vir à loja uh, e vamos escolher, não é? Uhum. E aí é indiferente, a pessoa escolhe o papel que gosta e, e depois a colocação é indiferente porque há dois tipos de papel que nós podemos encontrar aqui na loja que é o papel mais vinílico e que acaba por ser mais resistente é mais não? resistente, é mais lavável o tipo de colocação é indiferente porque aí temos que, depois de tirarmos as medidas da nossa parede, que é importantíssimo tirar as medidas à altura e o comprimento da parede, que é para chegar aqui à loja pedir ajuda aos colegas para verem quantos rolos é que precisam de comprar. Isso é importante. Uhum. E isso é importante também a compra da quantidade dos rolos. É importante também ver se os rolos têm o mesmo lote de fabrico. Porque às vezes pode acontecer as pessoas compram dois papéis e depois uh, chegam a casa e colocam, Ai, mas falta, e depois de repente vão lá e, e até por Esse acaso. Ponto é extremamente importante. Já não, é? não tem é aquele um rótulo. É a muito fazer importante. Sim, Portanto, sim. É tirar as medidas e, e comprar o papel. Até podem comprar um bocadinho mais do que a menos, porque às vezes, até sobrar um bocadinho de papel também não é problema. Porque nós, onde acontece qualquer coisa, temos Podemos sempre lá o, fazer um bocado remédio, para fazer, é? exatamente. Esperemos porque, que não, mas pode acontecer. Mas já aconteceu, comigo já aconteceu e pode acontecer. importante, então, é vir à loja, comprar a quantidade certa dos papéis, e isso, uh, o, o que é que nós precisamos para a nossa colocação. Portanto, aqui vou falar um bocadinho, antes de começar a introduzir um, a colocação, como é que é a aplicação de papel de parede, é realmente, então, a escolha dos papéis. Uhum. Uh, e, e sempre que nós colhemos os papéis, antes de fazer a colocação, é importantíssimo nós lermos a simbologia que o papel Acá, traz. Vais-nos ajudar a decifrar é, os símbolos que vêm referidos Exatamente, vem, porque cada papel tem uma simbologia e as pessoas às vezes olham para isto e nem sequer ligam. E, e isto é, claro. é importantíssimo. Porque isto tanto aqui como aqui atrás, um, o que é que acontece? Eles dizem qual é a, a forma de colocação do papel, se ela é... como é que é feita a limpeza do papel, como é que é feita... e convém as pessoas saberem o que é que vão a pôr na parede. E de maneira que eu considero que é importantíssimo sempre vermos se o papel é cola no papel, se é cola na parede, porque na hora da aplicação... Eu precisamente ia, ia fazer uh, essa questão, porque existe essa diferença, não é? Papéis em que é colocada a, a cola no próprio papel e hoje, e hoje, hoje quem tem no suporte que vai ser colocado o papel. Exatamente, eu hoje escolhi exatamente dois papéis, uh, um vai ser cola no papel e outro é cola na parede. O que deve suscitar mais dúvidas talvez a cola no papel, não é? Exatamente, as pessoas quando pensam, mas cola no papel é uma confusão e é aquilo suja... Não, nós temos que ter realmente uma bancada de trabalho Uh, nós aqui temos esta bancada, eu tenho umas mesas de trabalho, o que me ajuda realmente uh, a poder trabalhar uh, à vontade, que isso é importante também. Uh, mas também não é nada que a pessoa em casa não tenha uma mesa uhum. que, que disponível Sim, fazer não, uma... não é assim é Exatamente. Difícil. Pronto, é importante realmente ver essas duas situações. Ok. As... Então, por exemplo, ganho nesse, nesse rótulo que tu tens, Pertence a um, um dos papéis de parede que nós comercializamos é. nas nossas lojas. Exato. Por favor, indica-nos hum, Então é assim, este, é este papel, uh, uh, o que é que ele me diz aqui? Eu vou pegar neste aqui, é neste. Portanto, eu vou-te dizer, por exemplo, ele aqui, indica-me já que a cola é na parede. Não sei se estás a ver este símbolo aqui. Uhum. Uh, que tem um símbolo na vertical e uma trincha. Portanto, ele está a Símbolo em... na vertical significa uma Co parede. Cola da parede. Uhum. Portanto, aqui diz-me logo que é cola na parede. Este aqui, este papel isto é importante. As pessoas comprarem e aqui este papel é daqui do Leclerc. Ele tem uma, na simbologia tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Não sei se estás a ver. Se uhum. calhar as Sim. pessoas olham para isto e nem percebem o que é que isto quer dizer, mas isto quer dizer que nós quando formos cortar as nossas folhas, ou seja, eu vou cortar uma folha, a primeira folha, é, começa de cima para baixo e depois a segunda folha é invertida. Okay. Ou seja, tem que virar o papel e é de baixo para cima. Elas, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o papel, já com a construção do papel, é, depois faz um casamento meio, melhor e, e, portanto, acaba por ficar visivelmente e melhor. E essa situação não é idêntica para todos? Depende não, do tipo de papel? Não, é idêntica para este. Este aqui é um papel que eu vou usar, que é cola no papel, que é este de criança, o projeto que nós escolhemos aqui foi o uhum. de criança, que é um papel que eu vou pôr a cola no papel e que ele tem um acerto. Porque o papel depois pode ter acerto ou pode não ter acerto. Exato, que não obedece a um padrão. E também é. é que, a... precisamente devemos ter em conta esse acerto, exatamente. não é? Exatamente. E também, quando temos o acerto, ele diz-nos aqui, por exemplo, este papel diz-me que está a repetir a 26 cm. Ou seja, ele vai casar o desenho em 26 cm em 26 cm. Okay. E isso, faz toda a diferença, porque quando nós fomos colocar o papel, se ele tiver acerto, nós temos que acertar exatamente o papel. Para, para ficar o desenho como deve ser, não é? Portanto, isto é importante, os acertos... São, são informações mesmo muito importantes. São, são, mas é, que as pessoas às vezes, pronto, pois também... Ou desconhecem, desconhecem também, não é? Desconhecem, mas, mas também não é muito parte é de complicado, porque depois se realmente... Esta parte da simbologia, se a pessoa perder um bocadinho de tempo a olhar, a sentir o papel, isto é importante, não é? Porque vamos pôr um papel na nossa sala, no nosso quarto, e convém... Uma vez que vem à loja comprar o papel, a cola, todo o material que é necessário, que fique bem também, não é? Uhum. Que a pessoa fique satisfeita. E realmente é esta parte da simbologia que nos ajuda muito a resolver alguns problemas para que corram bem. Claro. E... Tenho tem aqui uma, uma questão, Maria Então, diz-me. Devemos escolher o papel do mesmo lote ou não faz diferença? Não, sempre do mesmo lote. Hum, bom, sempre do mesmo um pouco, é? lote, porquê? Porque às vezes há lotes que até variam um bocadinho na cor. Às vezes não se nota muito, mas normalmente se o lote for outro, uhum. as máquinas... Essa diferença pode ser significativa. Exatamente, pode ser. Portanto, não convém de todo estar em lotes diferentes, a não ser que não tenham possibilidades mesmo e que não haja já, mas normalmente consegue-se. Portanto, os lotes... E essa informação é vem no... Esta informação no vem, vem no rótulo, vem sempre o número do lote, Portanto, a pessoa só tem que, quando compra quatro rolos, tem que olhar para a simbologia de cada um e ver que o lote é exatamente o mesmo. Portanto, é fácil. Esta questão também é relacionada com, com os lotes. Podíamos colocar um papel com lotes diferente na mesma parede? Não, pronto, foi a mesma, não, não, a mesma não se pode. Pronto. Situação. Então já fizemos o nosso projeto, já temos o nosso papel. Que material mais é que nós precisamos, Rui? Então precisamos o quê? Precisamos da cola. Uhum. E aqui também a cola, temos variedíssimas colas agora no mercado. Exato. É, é precisamente esse ponto, uh, Margarida. Nós temos, nós temos muita oferta de colas. Temos muita oferta. Qual é que é a diferença ou aquela que, de, que devemos escolher? Pronto. É assim, a diferença, uh, temos colas feitas, e temos colas que podemos fazer nós em pó, em casa, que é este caso... Esta este é, uma, é só uma questão de opção ou tem uma razão de ser? É sim, é uma opção, é mais fácil, é mais confortável a pessoa chegar e comprar uh, um boião de cola feito e colocar o papel e não tem que se preocupar... Mas quer uma cola, quer outra que era feita ou que já esteja... São iguais. Ou que ainda esteja por, por fazer, dá São para iguais. todo tipo de papel. São é exatamente igual, a questão é que... Hum, estas acabam por render mais, no sentido uhum. de serem mais económicas um bocadinho que nós podemos fazê-las em casa, não é? E também é a mesma coisa, não é difícil, é só lerem o, o, como é que se faz e fazer meia hora antes da colocação é que se faz a cola e espera-se ali meia hora para a cola... Meia hora? Sim, mais Sim. ou menos, é conveniente okay. por lá e, e, e, e, e há um truque que eu... Uso, porque eu faço muito colas, portanto, normalmente também compro colas feitas, mas também faço colas e eu uso sempre uma, até uso a varinha mágica. Já agora, peço só que mostres para, para que a câmera o rótulo uh, atrás, estavas a, a falar. Pronto, uh, aqui tem tudo também como é que se okay. faz a cola e, e acaba por... Um, a pessoa lê, faz e espera meia hora e a cola está pronta. Uhum. Está exatamente com a consistência destas colas. As temperaturas não influenciam, não é? Não, as temperaturas não, não têm influência nenhuma, só que o que é mais fácil é realmente as pessoas chegarem aqui e, e comprarem um balde de cola e é mais prático. No pronto. fundo é com mais nossas reparações, está para fendas que ainda há pouco que Exatamente, eu é? acho que para é quem assinante. vai pôr um papel de parede não precisa, se calhar os profissionais usam mais colas para se fazer. E, e se nós, se calhar, vimos comprar Isso aqui... se acontecer tre... o caso de sobrar a cola, no nosso trabalho não utilizamos toda a cola. Quer uma, quer outra, serve, podemos guardar e mais tarde, a se for necessário, ser, podemos voltar a cola deve bem fechada, mas também podemos usar os restos de papel e colar no móvel. Portanto, podemos dar uso também ao resto da cola. Não, não convém guardar a cola durante um ano, porque depois também perde a força, uhum. mas podemos usar uh, depois a imaginação. Mas aí não existe diferença, quer né, que já está preparada? É igual. Ou, portanto, as colas são basicamente preparada. iguais e elas, umas dão para ser cola no papel, outras dão para cola na parede. Okay. Uh, portanto, também temos isso escrito uh, na frente de... Um, consegues ler aí? Portanto, na frente deste balde, ele diz-te aí que é cola na parede, uhum. certo? Vira-se, eu posso mostrar aqui, por exemplo, para a câmara. Portanto, temos aqui a indicação, a dizer que já está é pronta a aplicar, ou seja, Ponto, que já está feita. Ponto, está prontíssima. É uma cola mais forte, diz aqui, é, extra forte. É, Portanto, isso é para que é os papéis mais pesados mais que tu referiste há pouco. Mais pesados, exatamente. Se uh, bem que, pronto, mais ou menos estas colas dão todas para o tipo de papel que, que leva para a merlândia cá. E o também está aqui, também e vem E tem o ensinado. rendimento, pronto, e também se não chegar, lá está, compra mais um pote mais pequeno, uhum. Há potes mais pequenos, também mesmo dessa marca ou desta. Margarida, já que falamos das colas, que quantidade é que devemos colocar na, na parede na, na parede ou, nesse caso, no papel? Porque existe Pronto. essa diferença essa parte, também, não é? Vou deixar agora para a parte uhum. prática, que okay. é para explicar, podes-me fazer essa pergunta, que é importante também. a quantidade da cola, portanto, um, que, porque a cola, no fundo, é o que nos vai fazer o pegamento à parede. Convém que seja bem feita, essa é uma parte é importante da aplicação. É a não sabemos, estamos a pôr cola... A, mais, mesmo, ou, a menos, nunca devem... Mais vale ser um bocadinho mais generoso do que retirar cola à parede. Porque lá está, se, se, a, cola, se a parede não estiver uniformemente uh, com a cola, o que acontece é que quando o papel bate naquela parte que não tem cola, ele vai ter uma reação diferente à outra parte. E aí nós visivelmente vamos ver que a coisa não está a correr bem. Okay. Portanto, podemos tirar o papel e voltar a Sim, porque a, a cola vai demorar tempo a secar e temos mais ter margem Sim. de manobra. Sim. É? Sim, pronto. Então, Rui, vamos aqui organizar. Já temos, então, o material colas. Depois, o que é que nós precisamos? Precisamos de um rolo. Rui, é importante um rolo para uhum. quê? Para espalharmos bem a, a, nossa, a nossa cola na parede. E não é um rolo qualquer, né? é um rolo indicado Não, é este rolo que também temos aqui nas nossas prateleiras. Tem um pelo mais, mais curto, é não um é? É um pelo mais curto, não faz, não pinga muito, portanto é um, é um pelo denso e, e é bom para a cola. Portanto. Aliás, Margarida, já que falas da, da cola e também do rolo, tu tens aí atrás de ti um kit para a aplicação do papel de parede, não é? Se adquirimos, por exemplo, um desses kits, as ferramentas principais estão, estão, estão nesse kit. então é assim, este kit, que é um kit que nós já temos aqui à venda na loja, Uh, mas eu estava-te a falar, desculpa lá só, uhum. porque é importante aqui só okay. temos dois, é o rolo e uma trincha. E uma trincha porquê? Porque tu tens os cantinhos, tens o rodapé, e isto uh, ajuda-te a tu chegares, o rolo já não chega, percebes? Ou seja, a trincha acaba por ir a sítios a em que o rolo a não vai. aplicar a um rolo e uma trincha. Estas duas situações tem mesmo, temos mesmo que ter. Depois então temos este kit. Este é o kit que nós temos aqui à venda, que é composto por um x-ato. Temos uma espátula para puxar o papel quando formos colocar à parede. Essa, e... essa espátula vai evitar as bolhas de ar. Exatamente. E temos então o rolo, que neste caso já temos aqui. Uhum. Mas se comprarmos este kit, ele acaba por nos dar logo três peças importantes também. Uh, precisamos de uma fita métrica uhum. e precisamos de uma tesoura para cortar o papel. O x -ato. E um x sim. O um x já vem aqui. Portanto, ah, é a tesoura e o x ato, x -ato. O okay. x O é, é fundamental claro. para a aplicação. A tesoura para o corte do, do papel. Ora, então já temos uh, o material todo aqui. aqui. Agora questão, temos, uma, uma, temos, uma, temos uma questão. Temos uma Não questão. Que é possível colocar um papel em cima de outro? Ora bem. Uh, aqui até dá um exemplo. Não gostamos do primeiro e queremos uh, colocar outro. Pronto. A, mim, me seja, a dúvida a mim, é que é necessário retirar eu, mim, o assim, por baixo. Eu sei que há países até que fazem colocação, sobre colocação. Eu considero, para mim, como profissional, é primeiro limpar a parede, retirar o que está. E para isso temos os removedores de, de papel de parede, que também temos aqui várias marcas. Também é fácil de remover a parede. E o que é que acontece? Isto é de fácil aplicação, não é? Isto é de fácil aplicação. Nós borrifamos isto. Temos de ter cuidado com os olhos, porque isto é abrasivo. Então, borrifamos no papel todo, por ele todo, e esperamos uns 10 minutos e começamos a retirar o papel. Há papel que sai mesmo quase todo inteiro. Se não sair à primeira, temos um balde com água quentinha, um pano e vamos molhando o papel, e vamos retirando o papel. Portanto, aí também não há não há problema nenhum. Esperamos cerca de 10 minutos, é o teu tempo Pronto. De recomendado. Eu, é sobre essa questão. Eu prefiro tirar tudo e começar do princípio, porque eu sei como é que a parede está, uh, e estar a pôr papel por cima de papel, as reações das colas podem não correr bem. O papel de baixo pode ser muito com muita cor, o de cima ser claro e ver-se a parte de baixo. Portanto, eu acho que o melhor mesmo, para mim, é tirar. Agora, se pode, consegue fazer isso. Isso consegue. Uhum. Mas não é conveniente. Okay. E pronto. Agora, Rui, eu queria te falar uh, entre tudo que nós temos, temos o escadote, que é necessário, e agora estamos a falar no que é que precisamos mesmo para começar a trabalhar. E temos uma coisa muito importante, e aí vou ter que falar, e aqui temos uh, o laser. Este laser é um laser que é fundamental para uma colocação perfeita numa casa e eu vou explicar porquê, porque o laser conseguimos realmente as paredes não são direitas e nós conseguimos começar o trabalho com uma linha completamente direitinha e o trabalho vai todo certinho. O laser temos vários lasers aqui na loja, temos este que é um preço que eu penso que uh, é bastante bom uhum. e é um utensílio também que não serve só para colocar papel de parede, mas imagina, tem uns quadros para pendurar, tem imensas coisas em casa e isto dá sempre um jeitaço em casa, oh. portanto, é uma coisa é. que a pessoa Estou vai gostando, adquirir isso. para papel, mas depois dá para outras coisas. E é fundamental, este é, para mim, eu considero o número um de uma boa colocação, porque eu... Uh, Normalmente, quando se começa a colocar o papel de parede, se a pessoa não tem conhecimento, o que é que pensa? Vou encostar o papel aqui ao, ao canto uhum. e vou começar a, a, a colocar a parede. Só que se a parede não é direita e normalmente nenhuma é direita, tu começas a encostar o papel aqui e o papel vai todo torto. Portanto, chegas a meio da parede, tu levas o papel já a faltar papel, a sobrepor o papel, portanto... O laser é. E com a utilização do laser podemos evitar uh, esse trabalho. Se querem pôr o papel de parede, uhum. isto aqui é para mim é das coisas mesmo importantes. Tens também a de novo. Temos um tripé, o, não é? o tripé, pronto. Eu uso um tripé porque é mais fácil, não é? Mas se a pessoa pousar o laser também num, num ponto, ele uh, funciona, portanto, se não quiser comprar o tripé, mas o tripé dá muito jeito. E basicamente, Rui, estamos prontos para começar a para trabalhar, começar a não é? Ok. Então, aqui o nosso projeto passou por um quarto de bebê, de uhum. um, escolheria aqui um papel que nós temos aqui muito engraçado. Infantil. Infantil. Este é um papel que é cola no papel. Portanto, e aqui é bom, eu vou já explicar como é que se faz. Uh, depois de nós termos então a parede, o material todo reunido, temos que fazer o quê? Vamos fazer o corte dos papéis. É importante que as pessoas também se organizem na colocação para não começar a ficar tudo baralhado. Então o que é que eu vou fazer? Vou medir uh, a parede com, com o papel e vou saber quantas, quantas folhas é que eu vou precisar, imagina aqui para este espaço, não é? Eu peguei no papel e venho aqui e faço uh, uma, duas e meia ou três, portanto, então tiro a altura. Então, essas folhas já estão pré-cortadas? Esta já temos a largura de 53, mas não, tu aconselhas não, que... não, não estão pré-cortadas. Nós somos nós, o rolo bem inteiro. Uhum. Eu é que já as Exato, aqui. Exato, mas tu aconselhas, portanto, o rolo bem inteiro e tu aconselhas que. Nós devemos faça preparar essa todas as folhas uhum. uh, para a nossa colocação já cortadas, que é para depois, quando começarmos o trabalho, nós vamos já com o papel todo. Já temos o papel todo pronto. Não estamos a perder tempo. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um acerto, não é? Então, eu fiz já o acerto, fiz os cortes e numerei as folhas, ou seja, eu sei que esta é a folha número 2, tem a número um, três, quatro, cinco, a... também da parede, não é? Porque este papel também obedece a um padrão, não é? Este, este papel tem é... aquela sequência obedece, que tu falaste portanto, há pouco. Tem, tem ele, ele faz portanto, um acerto de 26 centímetros. Eu já cortei o papel, escolhi escolhi para baixo para a parte de baixo um papel mais claro, portanto vou fazer aqui então um um, vou conjugar aqui dois padrões. Só que uma questão, Margarida. Diz. Será que pode exemplificar a aplicação com recurso ao laser? Eu vou começar, sim, sim, sim. É isso que eu vou começar agora. Portanto, Eu dei aqui uma explicação que é importante também sobre a simbologia, sobre o tipo de papel, sobre as paredes, porque independentemente da nossa colocação é importante esta parte toda a pessoa também ter um bocadinho de conhecimento, claro. não é? Preparar todo o trabalho que Preparou vamos Preparou a parede, já uhum. tem o material todo reunido, uns bons tênis. Roupa, roupa prática, um bom escadote e, e muita atenção com a segurança, pronto, porque claro. vamos estar em cima. Sem eu chego a trabalhar a 3 metros de altura, portanto, tenho que ter a minha cabeça concentrada. Estou a 3 metros e, e cuidado com a, com a segurança, porque o escadote é sempre um escadote, não é? Claro. E pronto, então aqui já tenho a, a primeira situação. Nós temos então aqui a nossa parede e eu tenho aqui o meu laser. Ora bem, então o que é que eu vou fazer? um lápis e vou pegar numa folha e o que é que eu vou fazer? A primeira folha, isto é importantíssimo o que eu vou agora explicar porque imagina, este é o meu canto da parede uhum. então eu vou pôr aqui imagina fui. nesse caso tu aconselhas a esquerda para a direita dos cantos? E ah, depende do trabalho posso começar da direita para a esquerda posso começar da esquerda para a direita isso depende um bocadinho hum... E não em cima? Não, agora eu Imagina, eu vou começar, então eu tenho, eu sei que tenho 53 centímetros, vou a este canto uhum. e vou marcar aí dois dedos mais ou menos dentro. Ou seja, eu vou deixar este canto. da folha de papel. Eu vou deixar este, esta margem que é importantíssima, esta margem que eu tenho aqui. Porquê? Porque eu depois, não é? Vou começar o papel aqui. E vai-me ficar esta margem aqui. Então, a folha seguinte, tu vais sobrepor? Não, não vou sobrepor, okay. só porque eu, como sei que este, este bocado de parede não vai estar à direita, eu tenho que deixar uma margem para que depois, quando eu coloco esta folha, eu acerto com a parede. Por isso é que é importante uhum. uh, o laser. Porquê? Porque eu agora, imagina, eu tenho aqui já esta marca e então vamos pôr o laser. O laser tem que estar estável. Temos que, ele tem este este cutripe é bom porque depois podemos direcionar. O tripé pronto. garante a estabilidade do laser, não Não, e se ele tiver numa base Sim. fixa, também pronto. Então okay. temos aqui a nossa linha. Eu sei que a partir daqui para a frente, o meu trabalho vai direitinho. E daqui para trás, se a parede estiver torta, é aqui que eu faço o acerto. Por isso é que eu deixo dois dedos para fazer o acerto à parede. Porque se eu começo, imagina, a encostar aqui à parede, e se ela não está à direita a seguir, ali começa-me a falhar e depois vai tudo mal até o fim, uhum. aí corre mesmo mal, portanto, importante, laser, dois dedos para dentro, portanto, em vez do papel líder aqui, bem para dentro, e agora sim, a primeira folha a ser colocada não é esta, é a segunda folha, isto porquê? Porque é sobre esta linha que eu vou seguir, não é? O trabalho daqui para a frente vai todo direitinho. E tu numeraste as folhas, não foi há pouco? Eu, quando fiz o corte, é por isso que eu estava a fazer esta preparação das folhas antes de começar, que assim já não tenho que pensar mais nada. Eu sei que tenho o papel todo certinho, todo numerado e é só trabalhar. Uhum. Eu numerei as folhas todas, de um a... pronto, aqui só foram três, mas podia ser de um a 9 Sim, depende da área que vamos aplicar o papel. E começo pela segunda folha. Pronto, aqui, vamos então começar, eu agora vou desligar o laser para já, porque vou pôr a cola. Mas pronto, isto é realmente, o laser é necessário, Rui, só para a primeira folha, uhum. basicamente, uh, e depois se nós virarmos para a outra parede, voltamos a precisar do laser, mas na primeira folha é que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui a folha número 1, eu vou começar com a folha número 2. Estás a ver, isto é importante, uhum. uma folha numerada. Tu vais aplicar a segunda folha, não é? Eu vou aplicar... Não a... é a última folha, portanto, é a folha... Tu fizeste a medição eu da, começo da do, primeira... Então, eu começo do 1... Começo, esta é a segunda folha, a é segunda folha, do... porque Pronto. tu numeraste aqui a segunda folha, não foi à pouco. Pronto, podes-me abrir essa, essa lata, só achou louco Mas essa, essa dúvida é importante tu escolheste portanto, nós começamos pela segunda então, folha. Então, eu, eu vou marcar uma folha, duas folhas, não é? é? Marco logo aqui, se quiser, na parede. Um, dois, três, quatro, uhum. cinco. E vou marcar também na folha, portanto, depois começas pela segunda folha. Porque a primeira é aquela que tu... Pronto, aqui está. Então, agora vamos tirar isto aqui Sim. Para Independentemente ver. do número que nós temos de folhas, começa-se pela segunda. É, exatamente. Começa okay. sempre pela segunda. Ou seja, começas pela segunda e deixas a, a, a, a, esta, a primeira folha Fazes logo a seguir, uhum. Portanto, okay. andas para trás. Ora bem, então aqui temos então, a nossa cola. A cola vem com esta consistência, ela vem já com uma consistência pronto, cremosa. Vais aplicar no papel? Referiste há pouco que este é um papel Exatamente. e que a cola tem que ser pronto, aplicada temos no ter, então, papel? Então para a aplicação do papel, o que é que nós temos que fazer? Temos Queres que te ajude? Que... Sim, podes-me ajudar aí. Portanto, temos que ter pronto, uma, pronto, bancada, uma, uma bancada. Uma bancada é importante, porquê? Porque é para nós podermos trabalhar à vontade. Uh... É importante a cola, e, e há um bocado estavas-me a falar nesta situação, Estas, estes baldezinhos até são jeitozinhos. São práticos. Tipo, exato, dão-nos dão logo aqui para trabalhar no próprio uhum. baldezinho. E então o que é que nós fazemos? Aqui é importante o quê? O papel tem que estar todo com cola mesmo. Não podemos falhar, porque o que é que acontece? Quando tu falhas, imagina, falhas aqui um bocadinho de cola, cria-te uma bolha logo. Porque não tem cola e fica seco, portanto faz-te uma bolha. É por isso que às vezes as pessoas dizem, estou ah, com bolhas. Não, é, tá, é, tem que ter a cola. Margarida, aproveito para perguntar, se fosse com a, com a, a cola que ia ser preparada, portanto, colocávamos num recipiente, num, num balde de pintura, Sim. por exemplo. É igual. E aí passávamos, por exemplo, como tu estás a fazer com a trincha, portanto o sistema é o mesmo, não é? O sistema é, essa cola é igual à outra, a única diferença é que esta vem feita e a outra não vem. Pronto. Bem, esta vem, se calhar, com uma consistência mais. Se a pessoa não tiver muita, muito cuidado. E agora estás a garantir que toda a cola fica espalhada sobre a Eu até a faço uma coisa, eu depois vou pondo as mãos para sentir realmente se, se o papel se... está, está com, com, com toda a cola. E mais vale ser um bocadinho mais generoso na cola do que estar a dizer, ai, ah, não vou pôr muita cola. Vou é poupar na cola. Não, não vale a pena porque depois se não ficar colado é pior. Vai prejudicar o nosso trabalho, não é? Pronto. O Os cantos aqui, é importantíssimo, estes cantos porque os cantos é onde vai ser feita a união e elas têm mesmo que ter a colinha toda. Uhum. Eu até vou, vou explicar depois aqui, vou ensinar um truquezinho. Quando a pessoa está a colocar a cola no papel, depois eu pego nesta folha, encosto aqui, uhum. ok? E vir então... Porque assim, Rui, eu estou a trabalhar com uma folha pequenina, não é? Mas nós estamos a trabalhar com folhas, folhas de maiores, dois né? metros Dimensão e 60, maior. portanto, isto não é tão fácil quanto isto aqui que eu estou a fazer, portanto, por isso é uma bancada de trabalho, é importante também para a pessoa poder trabalhar um, como deve ser, porque uma folha pequena trabalha-se bem, uma folha grande já dá mais trabalho, não é? Claro. Mas na nossa casa tem que ser uma folha pronta, olha Rui, estás a ver, está tudo, uhum. ponho aqui a mão, está tudo com cola. Okay. Portanto, aplicada a cola na Pronto. nossa folha de papel, vamos colocá-la Pronto, na temos nossa então parede. aqui a nossa folha já com o... E vamos então para a primeira folha. Uhum. A primeira folha, então vamos começar naquele sítio que nós tínhamos mar... feita já Exatamente. a marcação. Portanto, ou seja, temos aqui uma questão, não puseste, Rui? Eu ia-te perguntar quando tu fosse aplicar a primeira folha, porque neste caso tu vais aplicar a segunda. Pronto, mas isto é daquelas preparações que são feitas uhum. previamente, okay. que eu também não falei. É okay, então Ou seja, nós temos o, -te. as tomadas, os interruptores, tem uhum. que sair tudo. E há uma coisa que eu tenho que explicar, que é, nas tomadas, muita atenção quando nós estamos a passar cola, a corrente está por ali e podemos apanhar um choque. Claro. Portanto, nós temos que tirar então os espelhos de tudo, isto normalmente, para tu poderes ficamos explicar, só então. com esta parte dentro, isto sai, que é para nós podermos fazer o nosso recorte direitinho aqui, e depois encaixar e ficar perfeitinho. Nunca podemos ter isto e cortar o papel aqui, nunca Independente de, de, de começarmos pela segunda folha, retiramos logo. Isto é, faz é, parte, é uma faz, tarefa. Faz parte faz daquela parte preparação, da preparação que eu te falei no dia antes. Repara-se as paredes, tira-se tudo, tomadas, tira-se essas coisas, buracos, e tudo. Pronto, mas agora aqui deixamos aqui esta okay. parte e muito bem. Então temos aqui o nosso laser e temos aqui a nossa folha já com a cola no papel. Pronto. E então é fácil, estás a ver? Ele está realmente todo... Está muitocido pela cola. Está amudecido pela cola. Isto não faz mal. Vocês podem mexer no papel à vontade, porque não rasga. Quer dizer, se eu puxar rasga, não é? É papel. Mas mas podem, às vezes, as pessoas pensam, ah, está todo molhado. Não. Ainda não... que seja um papel mais fino, não é? Não, o papel, o papel aguenta bastante. Uhum. Então, aqui está, imagino que esta era a minha parede lá de casa. Tenho então aqui, o que é que eu vou fazer? Vou passar... Então, vou pôr os óculos, senão não vejo. Pronto, aqui o que é que é importante? É nós colocarmos... O... Estás a ver aqui, Rui? Uhum. Eu tenho aqui a linha do laser completamente alinhada com o papel. Portanto, isto é importante... Este é o primeiro ponto, não este é? Este é o primeiro é, ponto. É e há que aqui uma dicazinha que eu vou explicar que normalmente antes de eu colocar nesta faixa de papel, eu pego na minha trincha e ainda reforço um bocadinho mais aqui a cola. A cola. Isto porquê? Porque é importante aqui que haja bastante cola para quando depois casar o outro papel, ela fique bem coladinha. E então, com esta espátula, vamos então de cima para baixo. Esta espátula vai garantir que o papel não fica com bolhas de ar. Esta espátula vai nos ajudar a puxar o papel. Nós devemos puxar isto com alguma delicadeza. Não devemos dar grandes forças ao papel para ele não crescer também, uhum. porque o papel cresce. O papel depois está molhado tem tendência a crescer vai muito. Expandir. E se eu puxar muito, ele ali começa a ganhar uma forma diferente. E depois quando chega outro papel, a coisa corre mal. Portanto, temos cá em cima a sanca, imagina, vamos chegar aqui em cima, a nossa sanca. E, e temos então o papel, é puxado sempre de cima para baixo. Uhum. Pronto. Falta-me aqui uma coisa que eu me esqueci, que é importante, é termos um balde com água e uma esponja. Porque em cada... Eu tenho a esponja, mas não tenho a água. Em cada folha que eu vá colocar, é conveniente, depois de eu terminar a, a minha a, o corte de, da sanca e o corte do rodapé, fazer logo uma pequena limpeza, com um pano molhado em uhum. água e passar no, pano, no papel todo. Portanto, Somente você, com água? Com água sai e um detergente não é não no Não, Não, detergentes nunca... Uhum. Eu tenho aqui uma esponja Pronto. Ela molhada, passo isto para quê? Para eu retirar o excesso de cola que há na, portanto, na, nas junções dos papéis. Porque há sempre, nós estamos a trabalhar claro. com cola, portanto, e devemos remover essa cola toda para não ficar com brilhos no papel e o papel ficar depois, às vezes, manchado. E pode não ser visível na altura, mas depois de seco é, é notório, não é? Sim. Pronto. Então nós temos aqui, eu aqui neste projeto, como eu te disse, nós escolhemos então dois papéis para fazer aqui um ambiente de quarto. Eu já fiz a minha marcação prévia aqui na, na parede, para quê? Para eu perceber onde é que eu vou terminar esta folha e começar a outra, ok? Então, Rui, já, tenho a, já está coladinho, como vês, está à parede. Uhum. É conveniente também nós passarmos a mão sempre, sentirmos o papel e ao passar a mão também percebemos se temos uma bolha, se há qualquer coisa na parede. E se existir essa formação de bolha, o que é que nós fazemos? Pronto, a, a bolha é retirada sempre com a espátula. Há papéis, uns papéis vinílicos muito fortes que às vezes eles colocam-se na parede e ficam todos cheios de bolha e as pessoas ficam assustadíssimas e tu andas ali, a bolha continua, as bolhinhas, muitas bolhinhas, isso é uma reação do papel à, à parede. É calma no dia a seguir, quando a reação da cola fizer com a parede, portanto, porque há uma reação cola-parede e papel, e quando fizer essa reação, a parede absorve a cola e estica o papel, o papel no dia a seguir não tem bolhas nenhumas. portanto. Também há essa situação e as pessoas não se assustem porque é mesmo a reação... É necessário um tempo de secagem. Pronto. Aqui neste papel não está tudo ok. Como tu vês, não há bolha nenhuma. Mas pode acontecer aquelas bolinhas todas. No dia a seguir a cola faz o efeito parede, cola, papel e fica tudo resolvido. Então aqui já temos esta parte. O que é que eu vou fazer? Vou então fazer o meu corte. Corte com uma espátula. Isto é importante. Há estas. Tu puseste aqui uma maior. Também é bom. Portanto, são espátulas que também podemos adquirir aqui na loja e com uhum. vários tamanhos, Sim. em que elas nos ajudam a direcionar o trabalho perfeito. Ou seja, eu vou usar até a tua. Isto porquê? Porque eu vou encostar ah, cá em cima na sanca a espátula. Pronto, eu encosto aqui. O x é importante sempre é fiadinho quando cortamos duas ou três folhas, estas lâminas vão-se partindo, é para se gastar. Portanto, uhum. Temos de ter sempre o x -ato. Portanto, Temos isto aqui, assim, juntamos aqui e vens aqui. Estás a ver? Vens aqui e fui. E vais andando o trabalho Sim. E com as pátulas. Aí ela fica direitinha e cá embaixo no rodapé é a mesma coisa. Tu chegas ao rodapé e cortas juntinho, o sempre com as pátulas. É e o trabalho fica perfeitinho. Isto porquê? Porque é muito importante na colocação de papel de parede não é só o, a junção do papel que tem que ficar perfeito, mas sim os cortes todos que nós fazemos uh, seja na sanca, seja no rodapé, eles têm que estar perfeitos porque é aí claro. que tu vês também a perfeição do trabalho. Aqui neste caso, eu já marquei aqui uh, o nosso friso que vamos colocar Então, ou seja, eu posso chegar aqui, sem grande. Eu, eu sei que o friso vai me ocupar este lugar todo aqui Portanto, eu chego aqui e vou cortar. Este bocado de papel vai sair, porque depois aqui vai passar outro papel. Uhum. Pronto. E aqui temos então a nossa primeira colocação e agora vamos passar já para a segunda. O que diz, vai ser colocado aqui onde estou a sinelagem sobre essa pronto. folha de papel. Então assim, neste caso, coloquei a primeira, vamos retirar o laser. O laser agora já não vou precisar dele. Ok. Portanto, veio para aqui e vou então, agora sim, vamos dar aqui mãos ao trabalho. Este é o número 1, um. pronto, vamos bem. É a mesma coisa, a mesma situação, portanto, vamos, eu vou só explicar aqui a segunda, porque como é importante depois o casamento da, da, da, da, do, do papel, portanto, o papel tem que ficar todo, eu vou tirar aqui, que já estou com muita coisa. Chega para aqui, isso, pronto. O rolo dá mais jeito, porque Nós com o rolo acabamos por chegar ao papel muito mais rápido é do mais que uma rápido, trincha, é. não é? Uhum. Pronto, então vamos, vamos fazer aqui. Eu acho que o melhor é no centro usamos o rolo e depois nas pontas usamos a trincha porque nos chega mais rapidamente aqui. Tem aqui umas questões, enquanto a cola. Sim, diz. Se o papel tiver desenho em relevo, passa a espátula por cima? Uh, nós temos uma escova, também, que não está aqui. Há kits destes que trazem também uma escova. Basicamente é uma escova larga e escovamos primeiro. Não se, não se deve calcar quando o papel tem muito relevo. Fazer muita pressão com a, com a espátula. Porquê? Uhum. Porque uh, vai calcar um bocadinho pode danificar o, o papel. Sim, não? e pode estragar um bocadinho. E aí, sim com um rolozinho, com umas, uma trincha larga, só puxar o papel, e então, depois na união é que se passa ligeiramente com a espátula mais pequena. Mas mas não se deve calcar muito para não estragar muito o desenho, porque há papéis que têm mesmo relevo. Ok. Outra questão, Margarida. Perde-se muito papel ao acertar o desenho? É assim, é isso aí, é o acerto, é lá está, é o que vem na simbologia. E nós temos que respeitar o que vem lá, porque se ele diz que o acerto é a 64 cm, temos que perder tem que ser, aí tem que se perder, assim, o que se pode fazer é, é quando há acertos de, já estive, acertos de 80 centímetros, portanto que é bastante, é aproveitado depois para qualquer coisa, mas sim, aí tem que se perder porque é aí que ele faz o casamento, portanto claro. não, não há como não perder. Não há volta a dar. <risos> não, o acerto tem que ser feito à medida que a simbologia nos traz. Outra questão, Margarida. Devemos aparar logo o papel dos rodapés após a aplicação ou devemos esperar que seque? É assim, eu, um, normalmente no meu trabalho, gosto de levar o trabalho todo seguido. Não gosto de estar lá e depois voltar para trás. Eu, eu tenho que ter a certeza que esta minha folha está resolvida e então vou para a frente. Portanto, eu aconselho, cada folha corta na sanca, corta no rodapé, limpa e segue. E dessa forma avança É uma forma assim, mais organizada? Eu assim, é uma forma mais organizada e a minha cabeça já não está a pensar se eu já limpei ali. Ou se não, eu faço sempre aquilo quase como máquina. Mas eu, eu aconselho que a pessoa faça logo... Pronto, temos aqui a folha número 1. Um. Número 1, um, exatamente. Pronto. Agora voltamos aqui à primeira folha. Neste caso, temos aqui o acerto. São os 20 uhum. e tal centímetros que eles dão de acerto. Portanto, lá está aqui, só perde 20 e tal centímetros, nem temos é muito. Temos acerto e temos o um interruptor. E Na temos o um interruptor. Já tirei o interruptor. E então o que é que eu faço? Venho aqui... Pronto, então... Com óculos, talvez seja melhor. Eu não vejo. <risos> Ora bem, aqui Rui, com alguma calma, sim, porque aqui já estamos na nossa parede. Ora, se eu fizesse assim está tudo mal, não é? Portanto, tem que ter calma e tem que perceber que o desenho tem que casar. Isto é um casamento mesmo de desenho, estás a ver aqui? Ok. Pronto, aqui vou fazer uma coisa que eu tinha dito há um bocado que eu fazia, que é, nas juntas passa sempre um bocadinho de cola. Neste caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma, um, uma, uma parede que não está devidamente preparada porque tinha que levar um primário, porque isto uhum. é muito poroso. Também o tens aí contigo, não é? E tenho o primário, portanto, porque isto é muito poroso e isto acaba por me levar a cola toda para dentro da, da madeira. Uhum portanto o primário Exato. aqui é apenas uma simulação mas nós primário. aqui é uma simulação mas se eu tivesse esta um parede para colocar um papel de parede eu tinha que dar o primário portanto tinha que fazer como se fosse uma preparação de uma parede normal exatamente um, pronto então aqui aqui está nós aqui temos tempo para resolver o nosso acerto mesmo que ele não esteja bem não fiquem logo preocupados porque o papel porque nós podemos tirar e pôr uhum. temos ali mais ou menos cinco minutos que podemos andar ali com o papel Retificado, de um lado Hum, então aqui vem a espátula já temos esta junção feita pronto e aqui a mesma coisa, vamos lá acima chegamos sempre o papel acima e trazemos o papel sempre de cima para baixo pronto o que é que isto nós temos isto seria a mesma aqui? situação com o rodapé não é? isto seria a mesma situação com o rodapé o que é que nós temos agora aqui? nós temos agora aqui já o nosso papel está puxado não há bolhas Ok, já está junto, a, junto com o outro, tu já podes fazer uma coisa, que é passar a mão e sentires -se que o papel não está nem sobreposto, uhum. nem está a faltar. São duas situações também muito importantes, que é o papel não pode estar assim, afastado, nem pode estar sobreposto. Portanto, é. se estiver sobreposto, tu passas a mão. Precisamente, surgiu aqui essa questão, precisamente, então... deve sobrepor uma folha na outra? Não, nunca. Nunca. É... A sobreposição de folhas é uma coisa que fica muito feia depois. E depois tem uma situação também muito... Que é logo... Tu sobrepões meio centímetros aqui. A seguir já te falta... Já te, a folha não vai direita. Porque já aquela, aquela linha do laser que nós fizemos... É justamente para que ele case sem haver nem falhas, nem sobreposições. E essa saliência é, é visível, não é? Mesmo seja é muito pouca, visível. É visível. É se faltar esse. é visível, se sobrepor claro. é visível. Portanto, é assim. E, e tecnicamente depois está mal colocado. Passa-se a mão e sente-se que o, o papel está tudo ok. okay. Uh, se não tiver, volta a tirar o papel e volta com calma a fazer. Portanto, não é preciso ser logo à primeira, porque às vezes temos que tirar o papel uma ou duas vezes, não há problema. Pronto, ele tem que estar, é... Junto, como está aqui, e colado. Portanto, para depois não, não abrir. Já temos aqui, então temos aqui esta situação. Temos a situação do interruptor. Esta como situação, é nós temos aqui o papel, imagina o papel cai todo para baixo, ele aqui está pequeno, porque uhum. vamos acabar aqui. Exato. Nós com a própria mão vamos perceber onde é que está o limite do interruptor. Eu faço normalmente assim: Fazes o recorte à volta do interruptor? Sim, não é? faço à volta. Contornos. Com calma, sim. Pronto. Chega aqui embaixo. Tu percebes mais ou menos Exatamente. onde é que... Exatamente. Tens... Também é mesmo necessário retirar o espelho e o interruptor para se poder fazer esse corte. É. Pronto. Este é o corte. Fica, fica aqui mesmo à conta. E o que é que acontece? Tu... Hum, vais com a espátula. Vais juntar o papel aqui, que é para uhum. ele ficar bem e depois agora vais pegar na, na, no nosso interruptor e vais colocar e pronto. Então está perfeito, uhum, está o corte exatamente. bem feito e tens este problema resolvido. E já temos então aqui mais a segunda folha. Tenho aqui outra questão, Margarida. Diz. Como deve proceder para a colocação de papel em cima das leis? Há pouco referimos, não foi? Pronto, em cima das leis é possível colocar. deixa-me só cortar aqui este ruido uhum. que fica já feito. Em cima do azulejo nós podemos colocar papel de parede, preparando a tal parede com um primário específico para azulejos e depois dos azulejos então escolhemos o papel aquele papel que eu já falei sobre o princípio. Que é um papel de, de, de cama, portanto é um papel uhum. que se compra completamente liso, não sei se a pessoa ouviu ou não. Uh, e depois então escolher um papel adequado para uma casa de banho ou para uma cozinha. Uhum. Aí, oh, velha, também existem aqueles azulejos em que tem aquele relevo. E, aí é conveniente tapar. Porque quando aí para o trabalho o papel, ser bem não, feito não, não ser é visível, tapar, é? nivelar o azulejo todo. Uhum dar um primário e, então, sim, fazer a colocação de papel de parede, Portanto, é possível, tem que se preparar a parede. Pronto, então nós temos aqui, a Rui, já a segunda folha e aqui vou fazer a mesma coisa. Só portanto, uma questão. Sim. Qual seria o primário indicado? É um primário para azulejos. Portanto, tem que vir aqui à loja e há um primário que existe mesmo para azulejo e a pessoa tem que comprar esse primário e dar. Não é um primário de paredes, é um primário para... Uh, uh, Material pronto, não, eu penso que não eu aderente Porque okay. é um primário específico para azulejos. Para azulejos. Para azulejo. preparada Para receber o papel. Exatamente. Pronto. Okay. Eu vou fazer aqui este corte agora, que é para finalizar a parede. O que é que isto acontece? Eu aqui não tenho parede, mas se eu tivesse aqui parede, iria fazer também com a espátula. A espátula, no fundo, o que é que ela nos faz? Dá para tudo que é o corte. Esta é a... técnica é como se tivéssemos um canto. Esta aqui é se eu tivesse um canto, eu acabava aqui e começava novamente nesta parede ou naquela que é importante isso é importante era importante fazermos aqui mas numa próxima vez vamos vamos uhum. ter esse canto okay. porque aqui voltávamos a pôr o laser e voltávamos à mesma situação a começar da segunda folha e a terminar aqui nesta parede e ficava perfeito mas pronto aqui terminei assim e agora vou cortar ali aquela quando temos este caso que é um bocadinho de parede o que é que vamos fazer Ora bem, se nós uh, não vamos precisar do papel todo, quanto menos papel andarmos aqui a movimentar, então eu pego na tesoura e vejo mais ou menos aqui é um palmo, portanto eu vou, vou pôr o papel é daqui para aqui. Então a tesoura que falaste há pouco é para estas situações. Exatamente, não, a tesoura é fundamental para o papel de parede. Então eu vou aqui, faço isto, ou seja, eu vou ficar com este papel, que é o que eu preciso, exclusificar com a folha toda pendurada ali. Uhum. Então, Sim, é muito mais fácil para poder pronto, trabalhar. Vou pôr a cola. E quer ir para a parte de baixo ainda, não é Eu Rui? Claro. Maneira que é assim, papel de parede, Rui, é uma coisa que não é difícil e as pessoas em casa, é o marido e a mulher, ou o filho, Dá a para filha. fazer em conjunto, não é? Não, ajudar para fazer, é divertido. E depois vão, vão mudar o seu espaço, vão, vão dar uma nova vida a um espaço, ao quarto, à sala, ou o que for. E o papel de parede é uma tendência que foi para ficar, na tua opinião, não é? Ah, sim, o papel de parede está super na moda. Antigamente as, as casas, todas as assoalhadas eram, eram forradas com o papel de parede, não é? Agora é, é, usa-se anti... mais uma parede, apenas uma. Antigamente um usava-se usava muito o papel de parede, mas agora está-se a usar muito o papel de parede também. Aqui é a mesma coisa, Rui, pronto. Temos então a terceira folha e isto depois é comum a todas, é casamento, nós podemos, às vezes, com a própria mão, uhum. ajudando. Aí já não, não houve necessidade de utilizar a espátula? Não, vai ver sempre. Primeiro okay. é a mão. Trabalhamos com a mão e depois... E depois é que passas para a espátula? Pronto, aqui, lá está. A espátula vai ajudar... Aquele pano que eu te disse que é importante lavar e limpar. É agora aqui, portanto, eu agora iria remover aqui as colas, porque há colas uhum. aqui. A esponja, eu... não é? Uma esponja molhadinha. Um, pronto. Uma coisa importante, que às vezes as pessoas têm uma parede pintada de rosa-choque ou azul e querem pôr um papel Mais e claro. não querem pintar a parede. Eu aconselho hum. sempre dar um primário e retirar aquela, aquela cor, porque às vezes tem interferência na, no próprio papel. Se for um papel uhum. muito clarinho, Convém hum, as paredes, para Tem mim... Tem uma cor mais forte por baixo e depois pode-se Se a pessoa é? vai querer pôr um papel de parede, convém sempre preparar mesmo... Isto é importante, para correr tudo bem. Ok. Aqui, pronto, acabou, não é? Aqui no nosso lado. Se tivéssemos um canto, quiséssemos virar, virávamos e cortávamos aqui. Podíamos fazer isto, estás a ver? Isto é uma forma também de tu virar os cantos uhum. e ficas com isto assim perfeito. E cortas então aqui em cima e tens esta parte de cima pronta. Isto é importante aqui, vou tirar isto que já não interessa. Eu neste caso vou cortar aqui. Também já não interessa. Pronto. Então temos a nossa parte já de cima. Pronta? Já está, já está preparada. Já está preparada. É só, quando acabas de pôr um lado a primeira folha, é conveniente fazer o quê? Se der para molhar isto, é conveniente vir atrás e perceber se o papel está todo certinho, porque tens ali uma margem de 5 a 10 minutos que podes ainda aconchegar o papel e acertar o papel. Porque o que é que acontece? Às vezes as pessoas dizem: Ah, eu pus papel de parede mas no dia a seguir o papel estava tudo afastado. Isso uhum. acontece. Acontece porquê? Acontece porque quando há paredes que não estão bem preparadas, que não têm o primário, as, as colas quando entram na parede, elas, pela reação da parede, porque estão desnutridas, absorvem logo as colas, ou seja, retiram a cola o papel e ficam Daí para elas. Daí a preparação da superfície, E o que, é que acontece? O papel encosta e uhum. estica. E às vezes acontece essa situação e é importante as pessoas saberem que hum, tem que ter atenção é a preparação da parede. Se ela tiver já há muitos anos sem ser pintada, convém dar um primário, porque depois a cola, quando entra ali, já tem ali uma cama e reage de uma maneira diferente. Se ela estiver desnutrida, a, a parede absorve logo tudo. Portanto, depois acontecem esses problemas. E agora, Rui, temos aqui outra situação, que é cola na parede. Normalmente, os papéis que nós temos aqui do Leroy Merlin, uma grande parte deles é cola na parede. Ora bem, cola na parede, o que é que acontece? É mais fácil, para quem não tem grande experiência, uh, do que estar a fazer isto que uhum. eu fiz. Okay. Mas isto também, como viram, não é complicado. Então isso é fácil, é pegar. -nos... Mas a opinião até é a situação mais comum, não é? Aplicar na parede do que no papel. Normalmente quase 80% dos papéis que nós temos aqui Sim. na loja é cola na parede. Uhum. O que torna mais fácil, não quer dizer, é assim... É Aqui é mais fácil nós dominarmos a cola e a trincha do que no papel. Temos que ter sempre atenção. É ser generosos com a cola na parede. Ela tem que estar bem colada. E eu aqui, o que é que eu vou fazer? Vou já pôr duas folhas seguidas, ok? Uhum, ok. Minhas, vou já pôr Enquanto cola. aplicas a cola, vou-te fazer aqui uma questão. Se a parede onde se vai colocar o papel for uma parede caiada, que cuidados ou preparação deverá ser feita anteriormente? Caiada? Normalmente as paredes caiadas, bem, normalmente é exterior, uhum. mas é, é um primário. Talvez é sempre... um primário de fixação, não é? É um primário, porque o primário, no fundo, é quase como uma cama que se faz à parede para receber a cola. Portanto, o primário acaba por ser o melhor para preparar a parede, é, é, é, seja ela com cal ou seja ela pintada já há algum, algum tempo uhum. e... Okay. Okay. Outra questão, Margarida. Posso colocar em WC com duche Em WC com ducho, pode colocar, não na parte do duche não, claro, mas na outra parte sim, pode colocar, porque eu tenho na minha casa de banho há três anos e tem bocável. Resulta. primário uhum. E um bom papel e, e colar bem o papel, sim. Ok. Ora bem, aqui temos, então, a situação das folhas invertidas, ou seja, Também esta... já estão pré-cortadas. Já estão pré-cortadas, porque não ia demorar algum tempo aqui. Claro. O que é que acontece? Aqui, eu tenho esta folha, já tenho uma seta para cima. A outra vai ter uma seta para baixo, porque eu troquei o, o invertido da, do, da simbologia. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que aqui não interessa se está muito direito ou não, porque eu vou levar um friso, vai terminar e vai me fechar aqui este... Este padrão já não obedece a uma sequência, porque no fundo há é um, um... Este padrão não obedece, não, não é. portanto não tem acerto, mas tem que ficar bem colocado na mesma, não, não. é? Tal como um qualquer... Mas este, este já, não, já não precisa, portanto lá está, que eu tenho o laser aqui. É, vou aqui fazer isto. Okay. O laser é sempre importante por isto, que é. Eu tenho a certeza que eu aqui vou começar tudo direitinho. Uhum. Ok? Pronto, então a seguir vou já pôr a outra folha, que é para adiantar aqui um bocadinho. Isto é bom trabalharmos com tabuleiro. Pronto, eu agora estou aqui a tra... Ah, o laser nós só precisamos mesmo para a primeira folha. Portanto, ou seja, eu agora neste momento posso, posso tirar o laser. Já não preciso dele. Um. É necessário a utilização para a primeira, não é? É. A cola, Rui, tens que ver. Também é fácil. Pões as mãos e percebes uhum. se, Sim, com o tato, se, se temos ela essa tem. A trincha é bom depois para os cantinhos cá de baixo portanto, rodapés, cantos, cantos das paredes também a trincha é o melhor. Uhum. E, e realmente. Pronto, se sentirem que estão muito cansados, param um bocadinho, não é? Porque não está habituado a meter 4 ou 5 rolos, não 6 ou 7 por dia. Pode um, ser mais cansativo. Não? Às vezes é um bocado cansativo, mas mais uhum. vale fazer as coisas com calma e vou já por aqui a terminar. Aqui está a segunda folha. Portanto, será. Esta aqui, exatamente, para baixo. Aqui já é a mesma coisa, vamos chegar aqui a folha. Próxima uma da outra. Ela tem que estar... Estás a ver, está juntinha, uhum. não está sobreposta. É Aquela depois, se ela ficar... Se não ficar sobreposta, quando o papel seca, tu nem notas as junções. Então, vens aqui com a espátula, puxas o papel para baixo. Se ela não estiver bem, tu levantas e voltas a tirar e a acertar. Não vale a pena estar a pensar que, que é, pode ir logo à primeira, pode não ir. Pronto, aqui neste caso eu vou tirar já este excesso. Isto pode ficar cortado. Eu já corto assim a olho, não importa. Porque por acaso até importa. Vou chegar um bocadinho mais para cima. Estás a ver? Olha, eu tirei Exatamente, a folha. Fazer um Se eu achar que uh, alguma coisa não correu bem o papel pode ser retirado uhum. novamente e, e, e colocar, portanto, não vale a pena a pessoa pensar que está a pôr o papel e que... Isto também é bom a pessoa começar, põe a primeira folha, põe a segunda e depois começas a perceber e, Sim, e acabas... Sim, a técnica, claro. Aqui estás a ver, olha, há uma coisa aqui que estás a passar que é falta de cola, portanto, uhum. quando há falta de cola acontece isto, portanto, o papel não cola simplesmente. E aqui tens que dar mesmo cola. E nas juntas também, que é para correr bem. Também acontece uma coisa, Rui. Esta, esta base. Sim. Lá está, ela, ela como não está... Não está preparada, não é? Não está preparada, o que é que ela faz? Faz aquilo que eu estou a dizer, é absorve uma cola toda. Ok. Eu estou a pôr cola. Eu estou a pôr cola e ela está, simplesmente... isso era não. uma situação que eu de uma parede que não tivesse sido aplicado o primário ou que não fosse pintada já há algum tempo, não é, Margarida? Sim, tem que ser. Não, uhum. tem que levar mesmo. Ok. Pronto. Estás a ver aqui estas coisas, é bom também estar a explicar isto. Estes este restos de colas que vai andar sempre aqui nas espátulas, isso uhum. é inevitável. Não... Então, Podemos ah, retirar com a tal esponja que a, água a lavar Exatamente. abundantemente e acabar o trabalho, saber que o trabalho está todo limpinho. Pronto. Temos aqui e temos agora a última. Pronto, vamos fazer a mesma coisa que é para depois... colocar o friso, não é? Colocar o friso. O friso é uma opção que as pessoas podem, podem colocar num quarto de criança, numa sala. Portanto, depois é, podem pintar. Eu pintei o friso. Aqui convém retirar sempre o excesso de, de papel. Quanto menos papel nós andarmos connosco, que não, não interessa, melhor, porque senão depois atrapalha um bocadinho. Mesmo em cima é importante também isto: que é explicar que quando nós cortamos uma folha de papel, temos que deixar 5 ou 10 centímetros uhum. a mais. Ou seja, para termos um bocadinho para cortar cá em cima e um bocadinho para cortar cá embaixo. Em baixo. Não vale a pena deixar muito, porque só atrapalha. Mas é importante não cortar a conta. Ou seja, se aquilo tem 1,60m, nós vamos cortar com 1,65m. Para quê? Para termos essa margem de corte, que é para o trabalho ficar perfeito. Não podemos trabalhar ali mesmo com a continha, porque isso não é muito bom. Uhum. Pronto. Aqui já tem cola. Okay. Já se limpa depois isto. Esta cola é a base d'água. Rui, portanto, não há problema nenhum se se for para a parede ou se for para o papel porque depois de limpar ela sai okay. ou mesmo no chão ou em qualquer base não se preocupem porque e nem tem cheiro ativo também não não tem nesse muito aspecto. cheiro não Exatamente. não tem tem pouco cheiro Sim. e pronto aqui vou então para a última folha que é esta que é a mesma coisa ela depois a forma da colocação é sempre igual é unir unir colar bem pronto, pronto. Estás a ver vem uhum. com a espátula okay. Aqui está, Rui, olha. Ela está, como vês, está junta. E mais alguma questão, Rui? Importante? Não, por enquanto ainda não. Uh, eu acho que o mais importante realmente é a pessoa fazer o projeto vir comprar o papel. Exatamente. E, e colocar... Eu, Vai uh, gostar. A questão que eu deixaria aqui para o final do nosso workshop é a manutenção, portanto, o que é que nós temos que fazer em termos de limpeza quando, quando aparecem as folhas descoladas? Portanto, nós podemos fazer esta reparação no nosso papel de parede, não é? Podemos. Aliás, a manutenção é uma coisa que ao fim de dois ou três anos, o que é que acontece? As colas secam ou pelo calor ou pelo, pelos aquecimentos da casa, pode acontecer isso. Então, sim, nós temos, ou usamos a mesma cola, usamos, uhum. Okay. E então aí, ok, nós vamos uh, uh, redobrar a cola nas, nas pontinhas ou então temos um, uma cola agora aqui nova, que é uma cola chamada para juntas. Portanto, esta cola já tem um pincelinho que é mesmo para tu meter só mesmo uhum. nas juntinhas facilita, e colar é? Facilita, Facilita, se não, podes usar a própria da, da cola. Pronto. Enquanto preparas aí o nosso friso, vou fazer aqui uma última questão que surgiu. Yes. Qual a informação a ter em conta no rótulo para decifrar a textura do papel? Se é mais fino ou mais grosso? E qual o mais fácil de aplicar para iniciantes nas lindes? Ou seja, quem se queira estrear a aplicar papel de parede, como Não. é que deve proceder? O que eu tive aqui ensinar é, é para colocar em qualquer papel uhum. queiram. Uh, estes pontos são importantes que eu tive aqui, depois se quiserem rever, Uh, não tenham medo, o papel é igual, é todo igual, a forma de colocar é também igual. Uh, e temos também uma vantagem aqui dentro da loja que é nós temos papel aberto. Ou seja, nós podemos sentir a textura do papel. Isso é importante também quando as pessoas compram, pegarem e verem o papel, sentirem um bocadinho o papel. Por exemplo, este papel é muito mais rugoso. Um, e como está tudo aberto, uhum. antes de comprar, nós temos essa particularidade exatamente. de poder Podemos sentir, sentir o papel, e exatamente. percebermos também um que é como o tecido, não é? nós sentimos um bocadinho a textura. Claro. E, mas o papel é tudo igual, portanto, é só comprarem e colocar. E agora, vou pôr aqui o friso, Rui. E também está mencionada essa informação no rótulo, não é? Uh, ele só diz se é papel... Uh, tecido ou não tecido, se é vinílico portanto, ele dá essa informação mas essa informação para nós, teoricamente não nos diz muito, o que é que nos diz? é realmente tocarmos o papel uhum. sentirmos o papel okay. é que eu acho que que é, mais que é mais importante Pronto, eu queria pôr aqui a cola onde é que ela está ok, vamos, estamos quase a terminar é aí, linda, vamos pronto. só colocar aqui o, o nosso friso pois. para finalizar aqui o nosso cenário bem, o friso eu queria colocar assim, que é basicamente ele vai ficar com este aspecto Tens, tens aí uma cola. Onde é que ela está? Se Era quiseres, o seguro, podes Segura? tirar a cola, sim. Acho que eu não sei onde é que ela ficou. É uma coisa boa. É muito bom, muito bom. Não está aqui. A está cola. aqui, Margarida. Está, está aí? Temos aqui. Podes ah, okay. aplicar. Pronto. Temos esta cola de cola prego. Uhum. Eu fui buscar uh, este friso de madeira. Então, esta cola dá-se uns. uns já agora quero ver o trabalho terminado. Exato. Uh, estes são os frisos que também existem aqui no Le Rhin Merlin. Nós podemos... Uh, Ajuda-me só aí, então. Nesse caso, tu pintaste, não foi? Eu pintei. Uh, assim? Pronto. é. Ela é uma cola prego, portanto, ou seja, nós pintamos o friso, uh, damos... Um cheirinho de cola, estamos um bocadinho a pressionar. Uhum. O friso pode ser pintado à cor, eu escolhi aqui um rosazinho e... Queres colocar o nosso quadro? Tu tinha tinhas escolhido ou não há necessidade? Não, não há necessidade. <risos> okay. E pronto, ou seja, nós podemos dar um novo look ao quarto dos nossos bebés, uhum. dos nossos filhos, no nosso quarto. Estes são frisos que dão trabalhos muito engraçados também. As pessoas podem conjugar. Mas acaba por fazer diferença. Uma não é? cor do papel e pintar um friso dá-lhe um ar assim mais rico à, à parede, à cabeceira da cama. Portanto, nós temos tanta escolha aqui e é tão fácil às vezes mudarmos um bocadinho nós próprios. É só mãos à obra e, e pronto. Ok. E, espero que tenham gostado, que <risos> tenho ajudado. Claro que Alguma sim, pergunta Maravilha. também podem fazer. Nós postamos cá para ajudar. Uhum. E pronto, Rui, obrigada okay. mais uma vez. Obrigado, Margarida. Obrigada. Uma vez mais, na, a tua presença aqui nos, tá, na nossa sala dos muito. workshops e até uma próxima. Até certeza que próximo. vai haver uma próxima tá, oportunidade. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar no nosso workshop. Informe que o mesmo fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e mais tarde pode ser consultado no canal do YouTube em Le Roi Portugal e também no nosso site em www.romerlan.pt. Muito obrigado por ter estado desse lado e no próximo dia 16, marcamos encontro às 15 horas com mais um workshop da casa com o tema impermeabilizo a minha... o exterior da minha casa, assim é que é. Contamos com a sua presença, muito obrigado e uma muito boa tarde.